Olá pessoal, eu me chamo Daniel Manhães e estamos aqui para falar sobre Iguais, a nova websérie do canal Grupo Fundição, que vai estrear dia 29 e eu espero que vocês fiquem ligados. E esse vídeo aqui vai falar um pouquinho mais sobre a série, sobre os Sobre como foi a produção por trás, alguns atores vão estar apresentando seus personagens Vai ter algumas cenas da série, que eu acho que isso é legal Então, pra quem já tá com ansiedade, assim já vai dar uma, uma esquentada E é semana que vem, tá chegando, gente Eu tô muito ansioso eu quero muito que vocês acompanhem E eu acho que vocês vão amar, vocês vão gostar, vão se identificar E vão querer mais, mais, mais Iguais nasceu é, de uma conversa, bate-papo entre amigos. Essa coisa que ator quando junto, começa a criar, inventar história. Eu, Anderson Lima, e depois juntamos com Alex e Felipe. E aí a gente perdia horas idealizando projetos. E aí surgiu iguais na, dando vida a Val e Gilberto. Quem é Val e Gilberto? São dois irmãos gêmeos que são separados do, quando criança. Né? E aí eles crescem sem saber um da existência do outro, e aí a trama gira tudo em torno da vida deles dois. E aí foram acontecendo várias coisas: né? negócio de né? produção, sem recursos, e aí o projeto teve que ser adiado. A gente chegou a rodar, a gravar com alguns apoios de alguns amigos, e aí terminou que também o projeto não foi à frente, porque a gente teve alguns problemas técnicos, de recursos também. O projeto meio que morreu, e aí, algum tempo depois, o grupo Função, na pessoa do Tony, é, junto com o Felipe, sugeriu a gente refazer o projeto. Aí a minha primeira coisa tipo assim, é aquela coisa de você pegar o que já estava pronto e refazer. Só que tinha a proposta de reformular e isso acho que me deu gás de comprar ideia e recomeçar tudo de novo. Então na verdade o que vocês vão assistir é um projeto que foi idealizado de uma forma e depois reformulado uma outra visão, com uma outra ótica e é onde entrou né, várias mãos assim né, teve a mão do Anderson Lima, a minha, a do Tony, a do Felipe e aí foi como todo sonho, todo projeto, as pessoas vão entrando e vão somando e agregando, aí foram os atores entrando, aí veio o Igor com a direção, aí veio o, o Dani com a, com, a, com a edição e aí a coisa foi pegando uma forma, porque o nosso trabalho trabalho do um ator um projeto uma série por exemplo envolve muita coisa né envolve é, vários trabalhos então ninguém consegue fazer um em, em equipe né eu eu produzi né? produzi fiz também preparação de elenco e atuei mas eu não sei editar eu não sei dirigir eu não sei escrever então o que acontece é, quando você tem um projeto que as pessoas elas vão somando esse projeto e comprando esse projeto é como se o teu filho passasse a ter vários padrinhos, ou vários pais, ou irmãos, primos, sabe assim? É, e aí a coisa vai pegando uma proporção. Foi o que aconteceu com o Iguais. Então a gente gravou Iguais sem patrocínio, né, na raça, como a maioria dos atores. Eu acho que iguais Iguais, é, eu me sinto muito feliz em ter feito ele. Ele resistiu a uma pandemia, porque quando a gente decidiu fazer o projeto foi, é, veio essa questão da pandemia. Então a gente produziu na pandemia, sem recursos, e a gente procurou cada um dar o melhor de si E né, corre a corre da produção daqui, um ator ajuda dali, um diretor ajuda daqui E juntos o projeto saiu Oi pessoal, como estamos? Tudo bem com vocês? Então, assim, o que eu posso destacar de iguais? O que eu posso falar pra vocês é que primeiramente eu amei escrever Eu amei da vida esses personagens, eu amei brincar um pouquinho de Deus novamente e de, e de poder botar aí um pouquinho de, de intriga, de amor, de, de alegria nessa história, né? Foi uma história que eu escrevi, assim, muito rapidinho. O Cris me passou mais ou menos a ideia do que, ele, do que ele tinha em mente. Eu liguei o carro, engatei a primeira e fui. Foi muito rápido, assim, né? Cinco episódios muito gostosos e uma galera muito bacana, a gente gravou ela muito rápido também assim, foi um período gostoso, a gente estava entre amigos eu acho que isso tudo fez com que a história ficasse gostosa, adorei brincar de Deus, inventar e criar né? E eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, vão... vão rir, vão chorar Tem muita coisa muito bacana nessa história Eu sempre falo que quando eu escrevo, eu escrevo pra mim Então assim, se eu vou me emocionar, acho que vocês também vão se emocionar Se eu choro, acho que quando vocês assistirem, vocês também choram Então assim, eu, eu, eu sinto todas essas emoções que vocês sentem E é muito louco, porque os personagens eles ficam aqui, ó eles estão aqui falando comigo o tempo todo. E quando a gente termina de, de escrever, fica um vazio também, assim, na né, gente? Porque os personagens, eles vão embora. Eles meio que dão uma, dão uma saidinha e não voltam mais, né? Assim, pelo menos, por enquanto. E iguais foi mais ou menos isso, sabe? Foi uma coisa muito intensa, assim, que eu amei escrever, escrevi rápido, mas... Fiquei um pouco carente depois que eles foram embora, assim Além de atuar, eu também sou o editor da web série. Eu já tinha um canal do YouTube antigo Então eu já sabia editar Mas eu editava num outro programa Que se chama Vegas, da Sony E agora eu tô editando no Adobe Premiere Como é a primeira vez Então eu aprendi tudo Aprendi sozinho mesmo no YouTube Só que eu sou muito chato, assim Eu sou muito crítico Então eu, eu fico observando e, sabe E eu levo horas às vezes pra editar uma cena que, Tipo, tem cena que eu levei 5 horas editando é porque eu tento sempre dar os cortes certinhos, sabe, o áudio tá batendo, a música e eu sou chato, né, e depois de editar eu assisto de novo e aí eu edito mais um pouco e assisto de novo e assim, tem episódios que tem a versão, a versão 5, de tanto que eu editava, renderizava, assistia hum, aqui tem que mudar, editava e ficava nesse, até eu achar que ficou ótimo isso é bom, porque pra vocês é um produto legal, sabe, um produto com bastante cuidado e meu maior desafio na edição na verdade, foi o áudio, sabe? Botar a trilha sonora de fundo Porque você tá assistindo você nem percebe, né? Você... quando vê a música entrou, a música já saiu e você nem sentiu E ela mexeu com você e você nem percebeu Sabe? Porque a música é a música muito importante na num vídeo, né, no conteúdo de audiovisual então, assim, tem que ter um cuidado muito grande para saber qual música botar qual hora vai entrar, qual hora ela tem que sair isso para mim foi o maior desafio mas ao mesmo tempo ele é muito recompensador porque quando você consegue botar a coisa certa, cara, você fica numa felicidade é impressionante tem, tiveram cenas assim que eu falei ai, não acredito, não tô conseguindo, não sei que não tá ficando boa. Aí do nada tu acha uma música maneira e tu coloca. E como a gente ainda não tem condições ainda de pagar um site que forneça música, a gente depende de usar músicas gratuitas. Então assim a dificuldade é muito maior porque a gente usa as músicas da, da galeria do YouTube. Eu descobri um outro site com algumas músicas gratuitas e a gente tem que usar essas músicas. Então a gente não tem uma opção muito grande. Então tem que ficar garimpando, ouvindo e colocando, testando. Mas o resultado eu, eu acho que ficou muito bom e eu espero que vocês gostem da edição, quero que vocês comentem se achar alguma coisa. Mas assim, eu sei que foi, eu tive muito carinho, muito cuidado para editar, saber Eu muitas horas editando para deixar assim da melhor forma possível. Eu quero agradecer, né, já entre mão, todas as pessoas envolvidas. Quero falar também é, da preparação de elenco. A gente fez a preparação de elenco é, durante a pandemia, praticamente, e foi feito todo online, né, pelas ferramentas que a gente tem. sabe? Cada um na sua casa. Então, assim, para o ator que precisa né, do, do material, né, do corpo do outro, foi um desafio muito grande. A gente se preparar o elenco, cada um na sua casa, né, com, com essa questão de não poder se encontrar. Basicamente, a gente gravou algumas cenas sem os atores terem contato um com o outro. Então, foi uma produção que tinha tudo para ser fria, mas, ao mesmo tempo, teve o calor pela vontade de querer fazer, pela vontade de querer realizar um projeto é, sem recursos. Então, assim, eu acho que todo mundo merece um Oscar, na minha opinião, em fazer um projeto sem recursos em um momento que o país estava passando por uma paralisação total de dificuldades de todas as formas. A nossa dificuldade não era só financeira, era a dificuldade de, de estar, de fazer, de realizar mesmo, né? até fisicamente. E aí resistimos isso, concluímos o trabalho. Resumindo Iguais, Iguais conta a história de duas pessoas, ou podemos dizer a história de várias pessoas que são iguais, mas que é totalmente diferente, como é a nossa sociedade. Então Iguais fala de diversidade, fala de família, não é um série exclusivamente gay, apesar de um dos protagonistas ser né, um personagem gay, mas é uma história que fala de família fala de é, relações familiares, fala de você aceitar a, as diferenças, de você lidar com as diferenças, fala sobre a questão de você é, chegar a um determinado ponto da sua vida e você é, se analisar ou recomeçar alguma coisa, rever né, os pontos que foi... até ah, aqui, isso é bacana, isso não é, eu preciso mudar, eu preciso recomeçar, eu preciso me aceitar como pessoa. Então é igual a gente falar sobre tudo isso, né? É, tem vários outros personagens hein? bem interessantes. A gente fala de temas sobre é, HIV, a gente fala sobre é, relações familiares, a gente fala sobre é, violência né, com a mulher, falamos também sobre relacionamento abusivo, é, sobre romance entre dois homens, falamos sobre o gay e a questão da fé, da religiosidade. Então são vários temas dentro dessa história que eu espero que toque o coração de vocês, assim como um dia tocou o meu. Iguais ela é uma história simples, a simplicidade vai fazer toda a diferença, a simplicidade, vocês vão ver como que o menos é mais, como que é importante você estar ao lado de quem você gosta, como é importante você ser você, independente do que quer que seja. Acho que a mensagem maior da série é essa, seja você e dane-se o mundo. Olá, bom dia, com licença, sou o Val, eu mesmo que vou fazer lindas e maravilhosas coisas no seu cabelo, com, como estamos? Parei só, faz o seguinte, garante aí tua comissão, vende aí pra eles e pega o dinheiro pra você, tá tudo certo. Quem é o Val e o Gilberto? São os dois irmãos, os dois protagonistas da história, né, que até brincaram muito comigo, falando lá, fazendo a Ruth e a Raquel de Mulheres de Areia, quem sou eu, imagina, a Glória, né, maravilhosa. Mas aí é, é, é esses dois, que é um presente. Por quê? São dois polos totalmente diferentes. O Gilberto é totalmente o oposto do Val. Eu sei, Alex, mas, mas dessa vez eu quero que você tire tudo. Do pescoço pra baixo não pode ficar nem o meu. Olá, meu nome é Anderson Lima e eu tô nesse trabalho com vocês fazendo um personagem que é um médico, mas eu não posso falar mais nada além disso, porque senão vão decolar o meu pescoço. Pois é médico, eu só não sei dizer pra vocês se, se é gay se não é, eu não sei ainda não, tô, tô, não gente, assistam assistam, caramba amor, pra que a gente vai esperar, você não viu o Gilberto? a gente já tá com a chave pra que a gente vai se privar de, de ver o nosso sonho do que a gente vai viver junto lá vamos, tá. o meu personagem se chama Samuel e ele é noivo do Renan, que é amigo do Val protagonista, um dos gêmeos é, o Samuel, ele é um cara trabalhador E ele é muito seguro de si, sabe? Do, do seu trabalho, tanto que ele tá montando uma empresa E ele é muito bom nos negócios e tudo mais Só que dentro do relacionamento Ele é um pouquinho inseguro Então ele começa a ficar querendo controlar a vida do Renan Sabe? Com ciúmes E isso começa a minar o relacionamento E é basicamente isso que vocês vão ver nessa temporada de iguais É... Mas ele é carinhoso, e ele tem um quê de sexualidade, sabe? E através disso ele tenta aprender o Renan a ele. Com essa coisa do, do sexual e tudo mais. E, mas ele é uma ótima pessoa, tá, gente? Ele é fofo, eu gosto muito dele, eu gostei muito de fazer esse personagem. É, pra mim foi um trabalho muito legal, e eu espero muito continuar e poder trabalhar um pouco mais esse personagem, aprofundar um pouco mais ele. E é isso aí. A cada dia é mais misterioso. Até parece que eu me importo. Oi, eu sou Isis Marques. Eu interpreto a Regina. A Regina ela é uma mulher que é ambiciosa. Ela está presa em um casamento que não é feliz, para sustentar a vida mãe que ela quer levar. E eu quero convidar vocês para assistir e conhecer mais dessa história que tá muito legal. Um beijo. Sinta-se muito bem-vindo e acolhido. Sua presença aqui hoje é muito importante para nós e para Deus. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é André Alves, eu tenho 40 anos e estou na websérie Iguais. Isso aí. Eu faço o Pastor Júlio, sou é pastor de uma igreja inclusiva. E aí vocês vão me perguntar, o que é uma igreja inclusiva? O que faz o pastor de uma igreja inclusiva? Só tem uma forma de descobrir, né, gente? Indo lá assistir. Eu conto com a audiência de vocês e uma coisa eu garanto, vamos emocionados com essa história linda. Aguardamos todos vocês na estreia, hein? Vamos lá, vamos descobrir quem é o Pastor Júlio. Um abraço, gente! Você fez muito bem ter, Val. Wow. Foi, um, foi, um, foi um prazer enorme te <risos> receber. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Paulo e eu quero dizer pra vocês que eu estou iguais como o Pastor Denis, que é um pastor de uma igreja inclusiva que prega o amor, que vive o amor e que tem uma, uma linda história pra contar pra vocês. Então, fiquem ligadinhos que já, já, Iguais está estreando. Beijo! Sabe! Não quero mais viver assim, não quero mais ter medo, não quero mais levar porrada. Fala galera, meu nome é Thalita Floriano e eu quero convidar vocês para assistirem a mais nova produção do Grupo Fundição, a websérie Iguais, onde eu duvido a personagem Ruth, mãe dos gêmeos Valdomir e Gilberto. A Ruth ela é uma mulher humilde que sempre sonhou ter filhos, uma casa, família. E até por isso ela se mantém num relacionamento que não é nem um pouco saudável pra ela, nem pros filhos, enfim. Até que um dia ela se cansa, sabe, dessa situação e toma uma decisão que vai mudar a vida dela e principalmente a dos seus filhos. Bora conhecer essa história melhor? Fala logo que eu não tô podendo perder tempo aqui não, tu sabe que tempo é dinheiro e se demorar vai ter que me pagar a hora, né? Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Charlotte Milhos, atriz modelo e produtora, como todos já conhecem. Eu tenho um personagem que meu nome é Tiffany. Vou dar uma palhinha lá. E eu quero todos vocês vendo, hein? Muitas emoções com o Gilberto. Aguarre bem. Os caras têm o direito de ser felizes, de se amar. Para de se meter na vida dos outros. Nossos clientes andam, porque eles dormem, isso não é da nossa conta. Fala galera, beleza? Eu faço o Marcos. Marcos ele é um corretor de imóveis, um cara gente boa, sangue bom, aquele cara que todo mundo gostaria de ter como amigo, sabe? Só que ele tem um probleminha: né? ele trabalha numa imobiliária de um figuraça, gente. Pensa num figuraça. Eu fiquei muito feliz com esse personagem, tá? E tô muito feliz e vai estrear já já, Fica ligadinho a sua próxima novela, beleza? Fala o seguinte. Vai lá agora, grupo Fundição no YouTube, já tá disponível o trailer para você se ligar na pegada dessa nova websérie. Valeu, galera! Tamo junto! Sucesso! Então gente, a gente conta com a visualização de vocês e a gente tem certeza que vocês vão gostar, porque tá feito com muito carinho, com muito amor e com uma edição do Dan Maravilhosa. Beijo, seus lindos! Ó, oh, assista iguais, eu tô lá, hein? Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Espero muito que vocês acompanhem a gente nessa saga aí. Nesses próximos. Nesses próximos cinco episódios. Cinco semanas que a gente vai estar aí se vendo. A gente vai passar um bom tempo juntos. E eu quero muito desejar sucesso para Iguais, sucesso para esse elenco, sucesso para essa equipe que fez esse trabalho tão, tão gostoso. Eu espero que vocês se envolvam. Então, ó beijo para vocês, não deixem de assistir, não deixem de comentar o que vocês estão achando, não deixem de, de, de, de mandar para as nossas redes sociais, entender o que, que vocês estão achando da história que a gente faz para vocês e por vocês. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que vocês se envolvam e que vocês amem assistir tão quanto a gente amou fazer, tá? Foi feito com maior amor maior carinho pra vocês então, não perde não que domingo que vem, ó, igual está chegando com tudo, eu vou fazer o Renan entendeu? Renan, pra quem não sabe, seria o meu nome, ó mas meu pai Fez o de me botar o nome dele. Enfim, pai, te amo. É, não perde, a gente se vê, compartilha, espalha para o coleguinha e manda iguais para o espaço, porque o mundo vai ficar pequeno. Beijo, gente! Convido todos vocês a assistir e acompanhar, tá? Um beijo, é, espero vocês, hein? Ó, Grupo Fundição, quero agradecer o Grupo Fundição, Felipe, Tony, toda a equipe do Grupo Fundição, Igor, a Daniel, todo o elenco, Anderson Lima, a André, André Alves, que me ajudou muito, foi um braço direito. É aquela de todos, tá gente? Todos. Eu tô falando esse específico porque esses seguraram a bomba o tempo todo de produção juntos comigo. Mas o elenco todo, ó, beijo pra vocês, tá? Vamos contar essa história aí e que vocês gostem. Beijo! que é diferente